Eu sou o Giovanni, o diretor do filme Psycho. A ideia do filme Psycho é mostrar os riscos de ser um ciclista. Elaboramos o roteiro em cima dessa ideia. Mostrando como é bom ser um ciclista e como é saudável ser um ciclista. Porém, ele está sempre sujeito ao risco de sofrer um acidente. Então, mostramos que mesmo com amigos ou sozinho, ele pode acontecer um acidente. Porém, quando está sozinho, esses riscos aumentam. A filmagem do filme Psycho foi feita em quatro dias. O primeiro dia, fizemos uma noite, mostrando as cenas tristes, usando as iluminações Ambiente, a escuridão da noite Utilizando a gelatina azul Conseguimos criar um ambiente meio mórbido De tristeza para as cenas que remetem A isso no nosso filme No segundo dia de gravação começamos a gravar Após nascer do sol Assim podendo utilizar da luz do sol de manhã Para criar o ambiente feliz do nosso filme E também da iluminação de gelatinas laranjas Para criar um calor Nas nossas cenas Assim podendo criar as cenas felizes do nosso filme O no terceiro dia de gravação Fizemos os time lapses do corta-metragem gravando em ciclovias, mostrando outros ciclistas passando, mostrando a movimentação dos carros e também a passagem de tempo para o nosso corpo. Então esses timelapse juntos representam isso. Os ciclistas, a movimentação perto das ciclovias e a movimentação da cidade representando a passagem de tempo do nosso filme. No quarto dia de gravação, fizemos as filmagens externas, assim usando dos personagens secundários para criar o contexto, a história do nosso filme. Nesse dia, gravamos eles pedalando de bicicleta por vários cantos da cidade, onde poderiam mostrar esse passeio. No encarga desse dia, fizemos a gravação da morte do nosso ciclista, onde utilizamos do pôr do sol para representar o nascer do sol. Assim, como conseguindo terminar as gravações de um dia só, e mostrando dois períodos de tempo. Onde um, ele acorda mais cedo, e assim acontece o acidente, por pela briga. E outro, onde ele acorda mais tarde, tá com amigos, tá com família. e Então, é... Thank cena feliz e a hora que ele acorda mais cedo, onde tem a cena triste. Para fazer a edição do nosso filme, utilizamos o um software da Adobe o Premiere Pro. Nesse software, separamos a nossa edição em três sequências. A primeira sequência é a sequência de decupagem. Nessa sequência, colocamos todas as filmagens que fizemos e separamos por cenas do nosso filme. Fazemos o corte selecionando cada parte das filmagens que vamos utilizar no nosso filme. Passamos essas partes selecionadas para a segunda sequência, que é a sequência de edição. E nessa sequência de edição fazemos o tratamento da imagem, correção de Fazemos a sonoplastia de cada cena Colocamos a trilha sonora E cortamos cada cena de acordo com o ritmo da música Assim criando um dinamismo na nossa história Sendo cenas rápidas e cenas mais longas De acordo com a música e também com o que a cena nos exige Assim deixando o nosso filme mais harmônico Depois passamos a sequência 2 para a sequência 3 A sequência de renderização Assim podendo finalizar o nosso vídeo Espero que gostem do nosso filme Voltem na competição e obrigado por assistir